Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma continuação de, do tema que nós falamos ontem. Você colhe aquilo que você planta. Aí uma pessoa fez um comentário, né? Mas e como assim? E quando tem coisas que dão errado, eu bato meu carro ou quando eu sou, uh, quando acontece um acidente, só eu que plantei? Bom, aí é uma coisa bem, bem interessante. Eu não acreditaria alguns anos atrás, de que isso poderia ser o que eu plantei. Hoje, eu acredito que é, você plantou, você atraiu isso. As coisas boas e as coisas ruins, nós atraímos através de nossos pensamentos. Existe é, em nós uma vibração, nós vibramos, podemos vibrar na velocidade do que está o mundo ou não. Então, aquilo que você começa a ter como um pensamento negativo, aquilo vai vibrando, vai vibrando e vai criando. Então, a primeira coisa que ele faz é passar para o nosso emocional. Aí o nosso emocional começa a vibrar, né? E aí vibra nas vibrações que estão aí do mundo. É um conhecimento em que você tem que acreditar. Talvez por acreditar. Eu não acreditava nisso. Né? Mas depois que eu comecei a estudar o Enneagrama e me aprofundar, comecei a sentir isso, né? eu comecei a sentir a presença de Deus, então nada acontece por um acaso, quantas coisas que você já deve ter percebido, você pensa em alguém e daqui a pouco no dia seguinte você vê essa pessoa, né? ou quantas coisas você sonha com algo e aquilo acaba acontecendo, é exatamente isso, então dependendo da maneira como você foi criado, da tua estrutura de pensamento, da qualidade dos teus pensamentos, as coisas vão acontecer conforme você foi pensando, é um negócio que dá errado, é outro negócio que dá errado, e você vai criando coisas não boas, em virtude das vibrações que você emana. Então, mesmo aquilo que aparentemente não estão sobre a tua responsabilidade, ou que não são consequências tuas, né? como por exemplo bater o carro, né? é, se você olhar bem lá, lá no fundo, você vai ver que você criou aquilo. Né? Se você bater o carro, estou falando exemplo de bater o carro porque é uma coisa mais fácil de entender, pode ser qualquer outra coisa. Uma panela de pressão que estoura lá no teu fogão, né? é, a perca de um emprego nem se fala, é né? uma consequência do que você fez, do que aconteceu. Então tudo poderia ter sido evitado um pouco antes e às vezes você não percebe que as coisas estavam indo para acontecer daquele modo. Então vai ter necessidade de você estar bem acordado, bem é, observar os teus pensamentos, né? Orar e vigiai. comece a observar os teus pensamentos, porque eles vão criar coisas que vai para o teu emocional né? e que vai depois é, trazer no teu físico. Nas coisas muito negativas vão trazer doenças para o seu corpo. Na verdade, o teu emocional criou em resposta para curar lá o teu teórico. É, pode ser que seja um conhecimento um pouco estranho falar isso aqui para vocês agora, mas é o que é. Dependendo do teu pensamento, vai influenciar teu emocional, que vai explodir no seu corpo, ou vai explodir nas coisas que acontecem. Tudo é... Né, o próprio Jung fala a lei da sincronicidade. Você vai plantando, vai plantando e vai colher Então é, o que você quer para a sua vida? É a pergunta básica. Né? E aí observar... Como é que está o teu pensamento, como é que estão as tuas coisas, para você poder escapar disso. Eu terminei um grupo de estudos aqui na terça-feira. Então, foram é, sete dias né, de bastante atividade, à noite, que me toma muita energia. mais a montagem de outros grupos durante o dia. Ontem foi o dia que eu não tive aula à noite, mas ontem eu estava simplesmente cansado, muito cansado. Até pensei, tipo, cara... Como eu estou meio pré-diabético, digo, será que minha insulina, minha glicose está muito alta? Pois será que eu não estou tendo taquicardia a depressão está alta. Mas, na verdade, é um estouro né, de tanto trabalho que eu tive, tanto trabalho teórico, tanto trabalho emocional, vai estourando tudo em nós. Então essas são as consequências do uso errado dos teus centros de inteligência. Ah, e essas são as criações, vão criar para o teu corpo, vão criar como resultado de qualquer outra coisa. Então lembre-se, tudo é um resultado daquilo que você começa com o pensamento. Tem um livro do jim Allen, é, você é aquilo que você pensa, e é um fato. Você vai ter suas doenças conforme aquilo que você pensa, e vai ter resultados na sua vida que também são aquilo que você pensa. Até as coisas, os acidentes que acontecem, são em virtude do teu modo de pensar errado. Então, mude seus pensamentos. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Mas você tem que começar a observar o que você está sentindo. Só através de você observar o que você está sentindo, esse sentimento vai embora. Tá, pessoal? Então, assim, espero que tenha sido útil para vocês essa conversa, né? Espero que tenha respondido aquela pessoa que falou, né? Que as coisas acontecem, não sabe como, mas acontecem porque nós plantamos. Tá? É, assistam nossos vídeos lá no YouTube, você vai ver outros vídeos que explicam tudo isso aí também. Compartilhe esse vídeo, né? inscreva-se no seu canal, assista o Facebook, assista lá no Instagram, que tem mais ferramentas. Tá ok, pessoal? Grande abraço, tudo de bom para todos vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço.